Bom, José Alves aqui, olha só, gravando esse vídeo aqui em especial para o meu amigo Celídio do grupo dos Passaricultores, você que não sabe, você que não conhece o grupo dos Passaricultores, é um grupo que participa vários criadores de pássaros, entre eles criadores de curió, de bicudo, de coleiro, de trincaferro, enfim, tem de tudo, e nós temos o privilégio de ter lá nesse grupo o Celídio, né? ele nos contou aqui uma história, uma história muito bacana do Tizil, que... A traíra engoliu, pessoal. E foi muito engraçado no grupo. Dá uma olhada aqui, Celídio. Olha aí, Celídio. Dá uma olhada aqui, ó. A minha varinha aqui. Armadinha aqui. Só que até agora eu tô esperando o Tizil vir cantar aqui e posar na minha vara para eu fazer a mesma coisa. Eu tô aqui com a minha faca aqui, ó. para fazer como você orientou. Mas nem o Tizil, nem a traíra. Até agora nada. <risos> Esse vídeo aqui é em oferecimento ao meu amigo Celídio do Grupo dos Passaricultores. Um abraço para um abraço para todos, o Romildo, o Pastor, todos, uma galera bacana. Se você quiser participar do Grupo dos Passaricultores, o link é o último aqui da descrição. Estou aqui na região próximo a São Roque. Estou aqui ó, tirando um lazer na minha pescaria. Choveu para caramba, está chovendo ainda. Garou o tempo inteiro Porém, peixe que é bom Até agora não pegamos nada Eu sou ótimo pescador O problema é que eu não pego peixe Mas estamos aí, sempre tentando Sempre tentando Trabalhando aqui Para trazer um peixinho hoje aqui Mas pelo jeito não vai dar não hein? É isso aí